Olá, aqui é o professor Rodrigo. O tema da nossa aula de hoje é poliedros convexos. Então, fica aí comigo. Então, estamos aqui. Eu estou no meu SketchUp para mostrar para vocês um pouquinho de forma mais virtual sobre as definições do que é uma superfície poliédrica limitada convexa. Ah, é o primeiro tema que a gente vai abordar aqui hoje. Então, vamos lá. Uh, primeira coisa. Superfície poliédrica limitada convexa é a reunião de um número finito de polígonos planos e convexos, tais que obedeçam essas seguintes regrinhas. Primeira, dois polígonos não estão no mesmo plano. Então cada polígono deve estar num único plano, não posso ter um outro polígono também contendo outro plano contendo dois desses polígonos. Segundo, cada lado de polígono não está cada lado de polígono não está em mais de dois polígonos. Veja o seguinte. Eu vou pegar esse polígono aqui, ó, destaquei um pouquinho ele. Cada lado dele, ó, este lado aqui, ele está neste polígono e está neste, não mais que dois. Este lado desse polígono está aqui e também pertence a este outro polígono, não mais que dois. E assim por diante, ó, o lado deste polígono está aqui e aqui. E não mais também do que dois polígonos, tá? satisfeita essa propriedade também. C. Havendo lados de polígonos que estão em um só polígono, eles devem formar uma única poligonal fechada, plana ou não, chamada contorno. Esse é um dado interessante. Ó. Vou pegar esse aqui e vou subtrair, deletar essa face. Que, olha só, está oco esse nosso poliedro. Tá? Mas olhem o seguinte, então eu tenho esse polígono aqui, ele tem essa... Esse lado desse polígono Aqui é compartilhado entre dois Agora essa aqui não Esse lado ele é Faz parte apenas desse polígono Aqui não tem nada Ó, Aqui é oco Então ele, ele pertence a apenas um polígono O que, que implica isso? Vai acontecer que Isso vai acabar determinando tá? uh, uma, uma poligonal fechada tá? e essa poligonal dá-se o nome de contorno, tá? então quando isso acontecer ele vai, esse polígono vai ser aberto e ele vai formar essa poligonal chamada de contorno. O plano de cada polígono deixa os demais no mesmo semiespaço, que é a condição de concavidade. Esse é um, é um exemplo, um teste muito bom de fazer com os alunos, inclusive, com um objeto físico. Se tu pegar o polígono, desculpa, o poliedro, o sólido e encostar cada face, todas as faces possíveis na parede, é possível fazer isso? Então significa que ele é convexo, se não, ele é côncavo. Aqui eu, eu vou fazer um plano qualquer aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso. Eu vou fazer um plano aqui. E o que, que acontece? Para que ele seja, olha aqui, eu fiz um plano nesta face que eu tinha destacado, certo? Então veja que esse meu semiplano, na verdade, né de qualquer forma, determinado por essa face, ele deixa todo o restante num único espaço eu não estou dividindo esse objeto, ele não está em lados distintos do semiespaço, ele está apenas num lado. Eu posso fazer isso em qualquer face que vai acontecer a mesma coisa, certo? Toda a superfície poliédrica limitada convexa possui quatro elementos: são as faces, arestas, vértices e ângulos. As faces, então, é a superfície de cada polígono, de cada face, tá? Cada polígono limitado ah, as arestas são os lados das faces ou dos polígonos das faces tá o próximo elemento são os vértices que são os, pró os próprios vértices dos polígonos tá? E por fim os ângulos que são os ângulos serão cada ângulo determinado por esses polígonos Ok? então a gente vai ter todos os ângulos deste, dessa superfície poliédrica limitada, convexa, tá bom? Ok, pessoal? Até mais!